CISP. Essa combinação de letras pode não parecer familiar, mas tem muito a ver com você. É a Comissão Interna de Saúde do Servidor Público, um grupo formado por quatro indicados pela administração e outros quatro eleitos pelos próprios servidores, além de três suplentes. Na eleição, 136 pessoas participaram. Deixaram o voto na urna para dar a largada a uma iniciativa pioneira na esplanada. O Minicom é o primeiro ministério a ter uma comissão de saúde do servidor. A CISP tem um objetivo muito claro, vai ajudar na melhoria das condições de trabalho. Ela vai cuidar de questões ligadas à saúde, ao bem-estar e à segurança de quem trabalha aqui. Vai fazer uma ponte entre o servidor e a cúpula do Minicom para tornar o dia a dia mais saudável e seguro. A CISP vai procurar... É... Receber as demandas de como a gente pode é, melhorar a saúde do servidor público Desde a parte de infraestrutura, melhoria do ambiente Até mesmo questão de postura, de como o próprio servidor pode é, lidar com o dia a dia do trabalho Os membros da comissão já estão apostos para o que vem pela frente Acompanharam o treinamento dos servidores pela brigada de incêndio Andar por andar no edifício sede Vistoriaram as instalações elétricas e a subestação da SEB Que fica no subsolo do prédio E já tiveram a primeira reunião ordinária Trabalho é o que não vai faltar porque O servidor é o protagonista da história Então ele vai dar a demanda e a gente vai estar respondendo a essa demanda A CISP, ela nada mais é do que um canal de comunicação Um canal de comunicação que liga o servidor à administração Se você tem alguma sugestão para entrar na pauta da CISP, mande agora! O e-mail é cisp.comunicações.gov.br Pode ser qualquer tema relacionado ao bem-estar no ambiente de trabalho. Participe!